Oi, Felps! tudo bem? Então, que estranho, né? Todo mundo ficou quieto, né? A gente quieto, tá a gente né? falando via mental, né? A gente eu tô, tá muito perto, eu gente. tô achando muito estranho. Todo mundo ficou quieto do nada, velho. Não tô entendendo é, porquê, então, sabe? então, a gente tá falando. Muito estranho, e A gente Felps. consegue se comunicar mesmo né? que seja longe. É, muito estranho, Felps. Muito é bem estranho essas estranho, coisas. As... Essas coisas! Uou! Uou! Você... Oh. É, mas, tipo, pelo amor de Deus, para de ser perdido e acho o cara logo Acabei de prender. Caralho, eu tô fechando todas as portas da Casa Branca. Fiz um lockdown. Não tô entendendo nada. Eu tô, tô é achar você? O pra... Então, eu teleportei aqui pra baixo. Tentando achar o teleporte pra sair daqui. Não, aqui é o um lockdown, porra. De novo! Ah, porra, é aqui! Não. Eu sou um. É, é, é, não, não oi, oi, tudo bom? Ai, ai, ai! Não! Desculpa! Caralho, que foda, olha onde eu tô! Onde é que eu tô? Phelps, olha pra trás, Phelps Eu esconderia, Jair. Eu ainda pra te falar uma notícia importante. Fala! O servid, ele tem quatro pernas. Quatro pernas. Oh Caralho, nem eu sabia dessa, Phelps. Wow. Oh, paz, Se paz, vai. paz. Eu vai. entrei em você, abre essa. Esquerda, pa... Ah, desce aí, Phelps. Desce aí, Phelps. Vem cá. Alô. Bom, oh, duelo, duelo, duelo épico. Ah, duelo feito. <risos> Essa, essa foi uma partida boa, essa foi uma partida foda. Troféu, troféu. Troféu na nossa. Não apenas. Do do A cabeça do Celb te morta aqui da minha mão. <risos> nossa, que é horrível. Celb, você falou que eu o fênix? Morrer, morrer? Ah, do não, não, não lembro nem o que eu falei, porque eu, eu fui possuído pelo um espírito ah, do traidor. Ah, ah, você só fez em mim o tempo todo. Ah, você descobriu. Então, Fênix, é isso mesmo, eu tiro. Ai, que amor lindo. Ô, oh, mas na moral, puta, puta cena de filme, né? Eu matei puta todo vida. mundo, e aí o Felps, Pera aí o que aconteceu aqui? E aí, opa, Felps, tudo bem? É. Se você tá vendo o canal do Felps, você vai ver na minha visão pra você ver, e se você tá vendo no meu canal, vai ver naquela visão do Felps pra você ver como foi a visão dele. Ah. Seu que negócio de louco. Seu cu Fênix filho de uma puta. <risos> Comi a tua avó, viva mesmo. <risos> morri aqui <risos> ainda. Desgraçado, vou te amaldiçoar agora. Virei o relógio, sou o dono do tempo. Falou, mundo. Fuck the police. <risos> Sou um relógio louvoador! Eu vou te encontrar, Sérgio, vou, vou, vou te encontrar! Eu vou! te encontrar Errou! Mas na moral, quem for traidor, faça a cena de filme que nem eu, porque eu sou um ator cinematografista. Sou um cineastra. Eu sou cineastro. É cineastro. Eu sou aquele carro, o Astra. Nossa, ah. minha mãe tinha um aço, não fala isso desde que o aço dela morreu. Faltou a peça Ei. que precisava. Como assim? Não entendi. Como assim? Você quer achar? Em que sentido? Vou achar com você, vem cá, vem. Nossa. não hein? Nossa! Um oh, macho que faz isso, cara.